E aí, que Sheldonks de novo, hoje a gente está voltando com Night in the Woods, jogo de aventura para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. A gente está jogando a versão em português, é um mod para PC feito por fãs, vou deixar na descrição a comunidade no Facebook, é facinho de instalar. É, esse jogo não tem nenhuma perspectiva para ser traduzido para português nos consoles, mas paciência, é né? uma, uma pena. Vamos lá, vamos continuar a brincadeira. Beleza, mais um dia acordando aí com a, com a Maia É sétimo dia que a gente está com a mesma roupa Vamos descendo aí Não vou trocar ideia com ninguém da minha família hoje Vamos direto conversar com a Bia, nossa amiga Jacaroa, Que nos auxiliou no último episódio aí no cemitério É só ir reto, não precisa ir pelo menos pela passagem da hidrovia Mas vamos continuando, estamos chegando perto Night of the Woods é um jogo apesar dos gráficos bonitinhos, personagens carismáticos é uma história bem séria hein? vamos lá no velho chapa é bem realista né, a história ao mesmo tempo não Oi Bea Oi. tá tudo bem, você parece para baixo ah nada não Coisa minha. Quero conversar sobre? Não. Nah. Ok. Ufa, o que você vai fazer hoje? O que você quiser. Olha só. Proximidade. Então, que tipo de festa é essa? Uma festa da Jackie? O que isso quer dizer? Você lembra da Jackie? Aham, uhum, ela me odeia. Ah, isso é coisa do passado. Sei. A Jackie não tem tipo uma banda de uma mulher só? Aham. Uhum. Translendária Ordem Radical Global Tlorg Isso, sinceramente é bem da hora, ela grita muito bem Já virei fã. Tlorg Ei, Bea, fala Tlorg Tlorg <risos> Enfim É uma festa e a Jack me chamou Olha só, todo adulto indo para as festas secretas não são secretas, mãe Assim, eu não fui convidado Olha, eu te convidei, agora você está convidado Uhum! Tá, ainda falta uma hora e meia de viagem Nossa, é bom que seja a festa As festas da Jax costumam valer a pena Rapaz Falta uma hora e meia Acho que vim aqui <risos> não de, que eu... não de que eu li isso Acho que eu vim aqui uma vez Quando era escoteira para assistir uma peça de solstício de inverno, eu acho Aham, uhum, eu vim com você ah e a gente vivia juntas naquela época por que, por que você começou a falar comigo? Eu era nova na cidade e você pareceu legal Só isso? Você era inteligente e engraçada E hoje em dia? <risos> ah, é engraçado Mas <risos> é muito chato isso Você continuar falando que eu não sou inteligente Desculpa, geralmente eu tô brincando Geralmente você nem é tão inteligente assim Eu era a melhor aluna da nossa turma como se isso valesse alguma coisa no mundo real. Ô oh, louco. <risos> Foi mal. Tá bom, vamos. Elas têm uma amizade meio agressiva. Eu tô um pouco confuso. Não me deixo sozinha aqui. Não tenho do que ter medo lá embaixo, só uma festa. É tarde demais pra gente se jogar na frente de um carro. Oi Jack. A gente já viu o Jack na festa da floresta. Oi B! Ah, estranha? É a Mai E aí, Jack Você trouxe a Mai <risos> Trouxe, tudo bem? Claro, vai ser divertido Vem cá, vem, tá muito bom lá embaixo Tem tipo gente dançando e tudo mais O mundo tá acabando, aí. É óbvio que tem gente dançando Legal, tá O mundo está acabando Muito bem Oi, Aí sim, por isso precisamos levar isso a sério, e não tolerar os intolerantes sem fascistas nessa festa, hein? <risos> tá. Oi. E gente, essa é a Mai. É a e aí, Mai. É, é, a Mai. Então, de onde vocês são? A gente é de Bright Harbor, pra Eros de Nascença. Nossa, o que estão tá fazendo aqui? Longa história pra nós dois. Eu tenho, tenho. Pera aí, a gente vai dar um toque no vídeo rapidinho. Conhecemos ele bem legal. Tá vou estar aqui. Tchau meninos. Eles parecem gente boa, isso é tão legal. Mas sem beber. Tá bom. Vocês aí querem dançar? Só bora. Sabe dançar, vai. Tem alguém aqui por aqui? Caso sabe? Essa... <risos> <risos> hum. A mãe dança igual eu Só não sai do lugar Ó, oh, acho que aqueles meninos voltaram Ah, verdade Vamos lá falar com eles? Bora lá Eu sei dançar, nem sabia Vou continuar dançando ah, certeza? Aham, uhum, acho que nunca dancei numa festa dessas antes. Tá, a gente vai estar agora ali dentro do seu campo de visão. Eu vou ficar te vigiando. não bebe nada que te oferecerem. Tá, B, eu sei. Não, sério, se alguém. B, eu já sou adulto. Vamos, ela sabe se virar. Tá tá. A gente fica dançando um pouquinho. Olha, tem como dar os passos. <risos> tá, retiro o que disse, a Mai dança muito merda <risos> Vamos direto pro objetivo, ah, o vídeo fica muito longo Fala Bia! Ah, oi Maia, esse é o Chris, oi Chris, tudo bom? Sua amiga Bia é bem chave Ah, ela é bem legalzinha, ela te contou que vimos esqueleto ontem à noite, eita é, <risos> tipo Memento Mori e tal. Sei, sei, vem de Sick Transit Glória, nerdão. Né, <risos> está rindo bastante. Beatriz. Nome antigo já, tipo daquele livro que a gente leu na segunda série. Que coisa, mas vocês gostavam do livro? Antigamente eu li o dia inteiro, aí cansei de livros, meu avô lia pra mim, antes dele ter demência e morrer. <risos> Sinto muito pelo seu avô. tá de boa, já faz muito tempo, a mãe... a mãe da Mai tá morta também. Nossa, Mai, Mai, para, todo mundo conhece alguém que morreu. O cachorro morreu por passada quando a minha casa explodiu Porque teve um vazamento de gás De um cano que meu pai cortou Quando eu tava desenterrando outro cachorro que a gente tinha Porque íamos nos mudar Meu pai queria que ele fosse com a gente Pesado Então, Cris, tá cursando o que? Ciências políticas Ah, bacana É uma área que tem muito emprego? Ah, nem sei pra falar a verdade Tô fazendo porque acho interessante Na minha opinião, você tem que ser muito maneiro tem que ser muito materialista. Pra ir na faculdade só com o objetivo de conseguir emprego. Sim, é verdade, porque... Haha, <risos> pera, pera. Olha só o filho de papai aqui. Vai pagar os milhões de dólares pra ir na faculdade só porque acha interessante. Bebê, olha esse cara. Já trabalhou alguma... trabalhou alguma vez na sua vida, Chessa? Olha, eu fiz estágio na empresa do meu tio. Bom, eu era ajudante de supermercado. Ah, então tá. Mas você não quer dançar, Não. Não, tô de <risos> Tem certeza que não quer dançar, mas tá estragando tudo É, meus pais têm o próprio negócio, então Ah, e como é? Sei assim, um pouco sobre como é ter um pequeno negócio Vamos ali fora comer uma pizza? Pode ser, as pizzarias também são pequenos negócios Você fala a língua deles, vai conseguir uma pizza de graça pra gente A Bia não gosta de garotos mimados, check Eu vou junto, tá bom, Bia? Sim, vamos lá Show A Bia sabe tudo sobre negócio. a Bia tá sempre com de tudo, ela é super inteligente e responsável e ainda por cima gerencia a maior loja de Poisson Springs. Mas não, onde é que fica Poisson Springs mesmo? Proeste, Oeste, nas colinas. Enquanto o riquinho tá aqui testando política sei lá, a Bia tá lá fora enfrentando o mundo real, não se compara com vocês na faculdade. Mas... Hã? Eu meio que já superei esse negócio de faculdade, a Bea e a somos praticamente dando os Post Springs, tirando aquele fantasma. Vocês são de Post Springs? Somos algum problema com isso? E mano, vocês viram, vieram de Deep Hollow pra cá de carro? Dá umas duas horas de viagem, né? Não, eu a... Ah, ah, mas pra que isso? Saca só que a Bea de Deep Hollow até aqui. Você não é aluno aqui? Sou. No Oi, sim, eu sou, eu sou a Fuja para as colinas Quando tudo apertar Tá, pelo que eu entendi Ela Ela veio para uma festa de faculdade O que, que foi isso? bicho? eu acho que ela não estuda aqui E? Sei lá, cara Ah, ela foi com a festa de faculdade e Mentiu Os caras, provavelmente Enquanto a gente dançava o que, que você tem na cabeça? O que? O que foi que eu fiz? Como é que você faz uma merda dessa? A Bea precisa disso, agora vai saber onde ela tá. Se alguma coisa acontecer com ela Eu juro mesmo que eu vou arrebentar sua cara Tá? Nossa Escuta, eu vou até o fim da rua Você desce e vai até o rio A gente acha ela, vê se ela tá bem e se encontra aqui Tá, meu Deus, tá bom Na época da escola eu sempre avisei a Bea Que você era uma cozona Eu falava assim. Bom saber que eu tava certo Tá, tá, tá Cadê você, Bia? Os telhados dá pra eu chegar mais rápido eu Chegar mais rápido Até o rio pelos telhados, tá Ah, sai da frente Oi? Sai da frente, seus irmãos. Não Preciso subir no telhado Você não vai pular no meu carro Se você não sair, eu vou esfregar sua cara nesse estacionamento sem dó Aí, sossega Aí, cai fora <risos> Me manda cai fora não me mande sossegar Ficar longe do meu carro Se você não sair da frente da droga desse carro Eu vou passar por cima da, caçoca, da droga da sua cabeça é agressiva, não? Né? Você nem sabe dirigir Quer tentar a sorte, cidadão? Vou chamar a polícia Se não sair da frente agora Eu provavelmente vou enfiar esse carro todo no seu carro Eu tô falando sério Quero ver você tentar A última pessoa que eu machuquei fisicamente Eu machuquei bem feio fisicamente Sério, eu tô quase... tá quase o quê? Hã? Tá quase que... <risos> Quase que... <risos> Quer saber? Eu não tem tempo pra isso Não, não, tem, não tem, quase Vê se tropeça e morre <risos> Isso só é muito amigável mesmo Vamos não, não dá pra aqui Pô. Até parece os sonhos dela, né? pessoal, eu, eu tinha conseguido pular a gente não está indo bem pelos telhados né, mas está quase né, aproximadamente pelos telhados aí a chama Bea Bea te achei Tá tudo bem. Por que você foi. Por que foi que você saiu correndo daquele jeito? Isso foi tipo muito perigoso. Você tá sozinho numa cidade universitária e nem conhece direito. Essa festa era minha. Essas festas são minhas. Eu venho nelas para poder me sentir normal. Porque tipo duas horas por mês. Ah tá. Aquilo é normal. É só um porão cheio de gente otária. A faculdade é uma bosta mesmo. Para, como se é cuzona, com Você nunca vai entender Nunca! Sabe o que eu faço quando vou dormir? Meu Deus, você é tão ridículo Eu fico tipo, pensando em como seria ir para faculdade Fico tipo, pensando mais tanto nisso Que quando eu tenho sorte, eu começo a dormir e eu sonho com isso Eu preciso sonhar com isso Essa coisa que você diz ter simplesmente esperado é tipo o maior sonho na minha vida Você tem uma vida? Não, não tenho eu tenho obrigações, eu tenho uma rotina Quando minha mãe morreu, a vida também acabou Eu tive que assumir a loja porque meu pai entrou em uma crise E as dívidas por causa da minha mãe ter morrido Eram tão altas que a gente acabou perdendo nossa casa A casa onde eu cresci, já era Alguma família de merda, alguma criança de merda moram lá agora E a gente mora num apartamento com meu pai lá definhando Tipo Qualquer ideia que eu tinha de futuro, essa coisa grande e brilhante Fica cada vez menor e mais escura Toda vez que eu acordo De um sonho de noites como essa Mas parece que isso não entra tá Na droga da sua cabeça Eu não tinha ideia de nada disso Como? Como é que você consegue ser tão papada? Eu trabalho duro e eu cuido do que sobrou da minha família Enquanto minha vida vai pro ralo Eu tô preso na droga daquela loja Naquela cidade maldita Eu tô, tipo Perdido Muito bem você não é o único que está preso aqui, você sabe disso Você desistiu daquilo que eu não posso ter Eu meio que te odeio Não consigo não te odiar por isso, nem um pouquinho Você não sabe porque eu precisei sair, eu também, não sei Aposto que foi por um motivo brilhante Você só fica aí me julgando Por caso você perguntou porque eu abandonei a faculdade? Perguntei no primeiro dia que você voltou Ah, <risos> verdade Então que você abandonou? Eu... vamos lá, agora, hein eu não sei, minha cabeça tá uma bagunça agora, se eu tentasse responder ia parecer loucura Nossa, que esclarecedor! <risos> Aquela boca, toda essa parada acontecendo nessa semana, fantasma, não sei mais o que Eu conheci Deus e ele foi uma coisa. <risos> Aham. Ah. Olha, nós duas estamos presas, mas estamos presas juntos Melhor estar tá preso com alguém do que sozinho, não é? Olha, desculpa, por... tipo... tudo bem, nós somos tipo as melhores amigas que tem para hoje, <risos> Pai do Céu Que rio é esse? Winder. ele tem tanto ferro na água que deixa as pedras laranja, deve ser estranho para elas, todas essas pedras da superfície podem manter suas cores e as pedras do rio ficam sempre lá embaixo olhando para elas hum. Mas então, uma pergunta, você acha que a gente seria amiga se, tipo, a gente não tivesse preso juntos na mesma cidade? Que nem quando a gente era escoteira, tipo, ah, será que isso não é só, qual a palavra? Proximidade. Isso, não sei, sinceramente não sei, é como se eu vivesse perseguindo algo que se afasta cada vez mais distante, Enquanto eu continuo no mesmo lugar, eu acho que a proximidade vale muito no momento. Hum... Pra <risos> cima Quer voltar pra festa? Não nah. A gente pode vir de novo outro dia Prometo não estragar tudo Bom, você já estragou uma vez Então deve saber como não estragar de novo Você devia ter me contado tudo isso eu tava com vergonha Minha vida inteira é uma vergonha Eu não tenho como você me superar disso Você é tipo a pessoa mais forte e inteligente que eu conheço Valeu. E você não é tão idiota como eu faço parecer. Eu sou babaca às vezes, eu sei disso. Mas no fundo você é uma pessoa realmente boa? Dá pro gasto. Sabe o que o peixão forte do centro diria? O quê? Beatriz Santella, tu um hambúrguer e com no caminho pra casa. Minha nossa, uma revelação divina. Do Deus bom, Deus falso. Não, escuta. Vamos pra casa. Beleza, beleza. 4 horas de viagem. Meu Deus, 4 horas de viagem pra nada. Mas pelo menos aí conversando um pouquinho com a B. E talvez o relacionamento cara tá um pouco melhor. Dormir sim, só tem isso pra ser feito. Vamos lá. que hoje não teve? Tá bom, tá bom então. Então a gente encerra por aqui, a gente joga um dia por vez. Se vocês gostaram deste, desta festa, que foi um desastre, deixe o seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvanias e o que me der na telha. Deixa um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo e fica assim. Até o próximo vídeo e, ó, viva a amizade!